você amigo de casa, do nosso canal no YouTube estamos chegando para mais um vídeo de nosso pré-jogo para Borussia Dortmund e Werder Bremen Werder Bremen que tá tentando buscar esse momento importante na temporada e que tem aí a grande possibilidade hoje de tentar brigar pelo título né até porque o Borussia Dortmund tá aí na terceira posição e tá tentando buscar e fazer algo importante para essa batida de, de, de amanhã o o do Atom, que não terá o, o, o, nosso querido, o nosso querido Marcos Bo ele que teve aí uma, uma dor no ombro até chegou a melhorar na, nessa quarta de quarta para quinta de quinta para sexta mas o lá é muito pouco provável o ADM que estava suspenso na Copa da Alemanha está de volta e um, o Dortmund que é o terceiro colocado com 37 pontos, apenas 3 pontos do Bayern de Munique. Já vamos vamos tentar colocar aqui é, essa situação da rodada que nós já tivemos um jogo hoje. Aí está. É, vamos colocar aqui para vocês. Aqui nós tivemos o Schalke que empatou em 0x0 com o Wolfsburg. O Werder Bremen enfrenta o Borussia Dortmund amanhã às onze e meia da manhã na televisão do Futebol. O Mais 05 recebe o, Ma, o Augsburg. O Painha de Munique enfrenta o Borussia bom deveria aprontar dar suas. Até porque fez um jogo duríssimo contra o Borussia Dortmund na Copa da Alemanha. O Hoffenheim vai enfrentar o Leverkusen. O Freiburg vai enfrentar o Stuttgart. O Leipzig vai enfrentar o Union Berlin. E o Hertha Berlim uh, às duas h 30 da tarde. aí no domingo, 11:30 h 30 da manhã. reta Berlim e Borussia Mönchengarivar. E tarde, a uma e meia da tarde, o Colônia enfrenta o Eintracht Frankfurt. Classificação no campeonato que tem o Bayern de Munique com 40 pontos. O Lyon Berlim tem 39. E o Borussia Dortmund tem 33, 37 pontos. É o terceiro colocado. O Leipzig é o quarto Uh, colocado com 36, o é o quinto, com 35, o Freiburg, o sexto, colocado com 34 pontos. Só que o combate está bem equilibrado. O sétimo colocado é o Wolfsburg, empatou hoje com o Schalke, chegou aos 30 pontos, jogou com dois gols anulados, pênaltis, enfim, tudo que imagina? imaginar aconteceu. O... o Borussia o Borussia Mönchengladbach, nono colocado com 27, 26 pontos. O Werder Bremen é o oitavo, com 27 pontos. O Leveguss é o décimo colocado com 24. O Colônia é o décimo primeiro com 23. O mais 05 é o décimo segundo com 23 pontos. O Ropenheim é o décimo quarto com 19 pontos. Aí, nós vamos ser na sequência da classificação. O, o Ropenhain é o décimo quarto com 19. Olha como também a diferença é muito pequena na metade da tabela para baixo. O burro é o 16º, com 19 pontos também. Na zona de rebaixamento, o Estudo que é, tem 16. O Reto, Berlim, tem 14 pontos, está aí dentro da zona de rebaixamento. E o Chaco 04 é o Lanterna com 12 pontos. É um momento muito difícil uh, do campeonato, porque agora não pode mais perder ponto, não pode mais perder a, a oportunidade de, de conseguir... Uh, não perder pontos nesse temporada porque até porque o Werder Bremen, ele, no primeiro turno, a gente sabe que é, foi muito difícil. Né? Uh, então, agora é um momento crucial para tentar estar próximo aí da briga pelo título e, e estar aí nessa briga de vez na temporada de 2022 2023. O, o Borussia Dortmund é, o único, é o, são o único dos três clubes invictos até agora. Nesse ano de 2023, entre as cinco principais ligas da Europa. O... Já o Werder Bremen vem de duas vitórias depois de perder suas primeiras partidas no ano. Essa será a sua é, partida número 108 que Werder Bremen e Borussia Dortmund vão se enfrentar. O Dortmund venceu 46 partidas e o Werder Bremen venceu 42. Ambos os clubes, curiosamente, marcaram 175 gols. A última vez que perdemos fora de casa foi 2 a 0 no dia 7 de maio de 2011. Desde então, podemos esperar alguns gols e uma batalha feroz aí pela frente. Curiosidade, o Marco Royce ele perdeu apenas dois dos seus últimos 20 jogos da Bundesliga contra o Werder Bremen. marcou 14 gols e 11 assistências durante o período. Nenhum time ganhou mais pênaltis do que o Werder Bremen no campeonato. Eles tiveram cinco o ainda não sofreu nenhum pênalti nessa atual temporada. Vamos então, para o seguinte agora? É, vamos mostrar agora para vocês a, a arbitragem né, do no jogo de amanhã. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. E ainda vamos mostrar para vocês. Aqui está. Vamos lá, vamos colocar aqui na tela. Aí está. Félix Britch, ele será o árbitro do jogo. Ele será auxiliado aí pelo, pelo o Mark Borrish e o Stefan Loop O as Omer será o quarto árbitro. O árbitro de vídeo será do Robert Heitman. E o Michael Eimer aí é, será... O VAR aí para vocês. Então, basicamente é isso. Se inscreva no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações. Fique ligado e amanhã nós estaremos aqui para fazer o nosso pós-jogo tradicional para vocês. Um grande abraço para vocês e valeu!